Olá, a gente está aqui no campo São João do Meriti, do FRJ, divulgando a Chapa 9 de professores para o Conselho Superior do FRJ. E voltar aqui nesse campus, principalmente esse ano que a gente participou ano passado, 2016, que a gente participou muito junto, o campo teve uma, uma participação muito importante no FliDAN. E o FLIDAN, vocês sabem, é toda a discussão afro-brasileira aqui em São João do Meriti, ela é importante, eu tenho um carinho especial pelo FLIDAN, porque ajudei a criar lá na minha de extensão. Fazendo as discussões iniciais, a construção do projeto e ver hoje o Campo de São João participando desse processo é um grande prazer, né, Fernando? Sim, sim. Isso aí, Rafael. Porque é muito importante. Eu que sou oriundo de São João, eu estudei em São João, com o André Job, é, não tive a oportunidade de ter uma escola gratuita, laica e de qualidade como já são os estudos federais. E eu acho que vai ser importante para a juventude hoje aqui de São João Meriti e para todos no entorno aqui ter esse campo aqui em São João Miti. Com certeza, então... com certeza. E você, professor, que é aqui do campo São João Miti, vote na Chapa 9 para a gente cada vez mais construir o UFRJ do jeito que a gente acredita. Vem com a gente, Chapa 9.